Flamengo vence o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida das, da semifinal da Copa Libertadores da América. Vamos começando o vídeo falando sobre esse jogo, porque o Flamengo aí venceu o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida. Pois é, o Flamengo hoje venceu por 2x0, gols foram marcados por Bruno Henrique de cabeçada e Bruno Henrique deu um toque na bola e jogando profundo da rede fazer 2 a 0 no segundo tempo. Não teve gol só no primeiro tempo aí que teve gol aí, mas era pra ser uns 3 a 0 porque o Flamengo aí criou muita chance e a é Libertadores, né, Libertadores é, o jogo foi muito difícil hoje, é o Ação de Coelho, que perdeu um, um jogador, né aí no primeiro tempo é, logo nos acréscimos né, o jogo já ia acabar, e aí é, foi expulso também, eu tô falando também sobre lá o Pereira, né cara que isso, cara que agressão é essa? Não pode uma agressão daquela. Uma agressão daquela ali é vermelho direto, cara. Então você não pode. O cara pegou lá bem assim, ó. Entendeu? Bem na cara mesmo. Cara, a gente não pode estar tá fazendo muita... A gente não pode estar tá fazendo bobagem, cara. Entendeu? Tá inventando. O Léo Pereira lá estava... É, quando não, não jogava aí, não jogou, não jogou o jogo contra o... O Palmeiras Cara, não jogou E hoje eu já tinha a oportunidade dele de jogar E ficar tranquilo lá dele Não tá fazendo esse negócio aí Agora, ele vai ficar fora da partida contra O, o aqui lá O Baçanguaiquil, né? Que acontecerá na próxima quarta E aí vai Aí o Davi Luiz, né? Vai ficar o jogo todo, entendeu? Então, vamos ver o que pode acontecer, porque não sei o que está acontecendo com o Léo Pereira. O Isla jogou bem hoje, mas não foi tão 100% que ele jogou. É, o Gabriel hoje jogou bem. É, Libertadores, né? Perdeu um gol aí. Mas, eu sempre falo, não tem que fazer bobagem. Bobagem, bobo. não tem que fazer. É pior, leva vermelho. Entendeu? Foi, foi aquilo que o Léo Pereira fez. Tô, foi... Pegou, foi no escanteio lá do do que ele que, que acabou aí levando, é, levando um vermelho. Porque dá incompetência, cara. Da incompetência. Então vamos, vamos, vamos parar com isso. Né? Vamos falar aqui sobre o jogo, né? O, porque o Brandinho que jogou muito bem. Foi o melhor da partida. para mim o Brunen foi, foi o melhor jogador da partida. É, é, ele é um jogador muito bom, é Muito respeito pelo Bruno Henrique Ele que não jogava aí dentro do jogo contra O Grêmio lá na, na, no jogo de ida Das tá, quartas de final da Copa do Brasil E aí o Flamengo Ele jogou, jogou aí contra o Grêmio e acabou perdendo E ele jogou aquele jogo lá contra o Grêmio é, ele, ele que foi aí Ele que ficou aí no banco aí é, o jogo, não o jogo todo, né, mas entrou no segundo tempo é, vou falando sobre aqui porque hoje é, o Flamengo tem aí hoje o Flamengo tem aí o Michael que, que entrou no lugar do Bruno Henrique o Michael é, participou, do, participou da partida então vamos ver Pode que no próximo jogo o próximo jogo do, do Flamengo é contra o América no estado da independência no, em Belo Horizonte Jogo que vai ter sido fora de casa. O último confronto desse foi lá no Maracanã, que eles acabaram, o Flamengo acabou vencendo o América Mineiro por 2 a 0. Né? E agora, o Flamengo aí tem a oportunidade de, de ficar muito, de ficar perto aí do, do líder Atlético. Né? Ou é, se o Palmeiras vencer a partida, né? ou se perder, aí fica aí um ponto né? um ponto, porque perdeu lá o Grêmio, o que pode acontecer nesse jogo, Brasileirão está, está sendo muito difícil pro Flamengo, mesmo perdendo pro Grêmio, agora o Flamengo perdeu pro Grêmio Internacional, né dois times gaúchos, né, perderam né? Só perdeu também pro Juventude cara, fala sério é, vamos falar aqui sobre, sobre esse, o jogo que acontece na próxima, na próxima quarta, porque Felipe Luiz é a Rascaeta Vamos voltar aí para esse jogo, é, o Arrasca, quando, como eu falei aqui no vídeo anterior de tarde, eu falei que o Arrascaeta ia voltar só no próximo jogo, no jogo da volta também. O Felipe Luiz vai jogar também no jogo da volta contra o Flamengo, quer dizer, contra o Barcelona de Guayaquil. Então, deixa nos comentários, tá bom? O que, que você acha se o Flamengo é, chegará nessa final? Se o Flamengo che chegar na final, será a sua terceira final de Libertadores. Flamengo que chegou em final em 81 e 2019. E agora, espera aí é, para chegar numa final aí de 2021, tá bom? É, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso canal, tá bom? E ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E e também compartilha pra galera aí o vídeo aí, que é muito importante, tá bom? Te é, vendo no próximo vídeo. Até lá. Fui!